Boa noite! Sejam bem-vindos à formatura da Mulher Única. Uhul. Uhul. Espero que gostem, porque assim como José, todos nós que participamos ganhamos do Pai a melhor toda. Amém. Já peço desculpas se eu fiz, falei, ou vou falar alguma coisa que não seja do Espírito a todos aqui. Mas posso dizer que sempre a minha intenção foi a melhor, porque eu sou um dos pessoas e não tenho gosto de ficar aqui. Então já digo aos céus agora que até me façam engasgar, se não for para quando eu falar, alguém se abençoar. Tudo isso aqui é lindo e muito obrigada. Eu nem consigo dizer o quanto é bom me sentir sarada. Aqui. Eu queria mesmo era estar aqui hoje com o meu chapéu preto de Cangaceiro, que pra mim é uma coroa, e o meu triângulo para um forma meio santo, para vocês sentirem como eu tô feliz com todo mundo que me vê falando assim, eita, tu tá boa. <risos> Preciso antes de mais nada agradecer a coordenadora Jéssica E a sua tentativa de pontualidade Ministrou com honra, respeito e sempre, sempre com muita verdade Nos ensinou que a gente dá o que tem E com boas comidas junto com o Michel e risadas no final Acabou fazendo acabar na hora certa para alegria dos maridos que esperavam ansiosos no estacionamento Sem participar do Pentecost semanal Surpreendeu a muitos, mas não a mim a firmeza e sabedoria da Isadora é que ela não expõe a sua essência de auxiliadora, que nem ela mostra essa poeira, essa receita e o quanto ela é uma mulher que ora. É. Ah! Como é maravilhoso ouvir a ela com seus olhos arregalados Glória a Deus. e gosta de autoridade. É! É como se um anjo forte aparecesse e pra gente gritasse se abomine no pó e na cinza, porque Deus não é um Deus de vaidade. Amém. Oh, e é claro, obrigada, pastora. Obrigada, pastora Silene, que nos levou rapidamente de primícias a cobrança. Que sempre sorrindo com a sua nobreza, nos ensinou a nunca mais parar antes da chegada. Glória a Deus. O poder que essa mulher tem, dá para entender porque é que o pastor só fala dela. Pode estar pisando de salto, de botinha, por dentro, por fora, ela tá sempre bela. Agora o testemunho é meu, chega e agora eu vou falar. <risos> tinha que ser rimando como se fosse um cordel, senão uma hora eu ia pregar. <risos> a palavra diz: ame ao próximo como a ti mesmo. Mas como eu conseguiria fazer isso se sempre que eu me olhava tinha um desprezo? Faço reais. Confesso a todos aqui que eu, há muitos anos, não me olhava no espelho Era uma vez um Deus que é três. E podendo estar dentro de nós, assim, ele escolheu e através de Cristo foi lá e fez. Já disse e repito que Deus trabalha comigo no tempo e no amor. Em 2021, mulheres únicas, sendo adiado, e minha psicóloga me encheu no saco, porque eu nunca tinha usado um delineador. Nas mudanças de vida em toda a metanoia, o que dói de verdade na transformação da alma é perceber que se não for você a decidir com calma, a culpa vai ser sua, se você for para sempre um não do esgoia. Ser responsável por si mesmo é uma tarefa muito difícil. E é por isso que desde o primeiro dia eu entreguei a Deus todo o meu livre-arbítrio. Meninas, eu sinto muito pelo reteté <risos> e pelo todo o choro e pelo xeramananas. <risos> é que foi preciso muita cura para Deus operar em mim, todos os meus traumas. Amém. Comecei esse curso com medo do meu lado feminista. Eu brinco com a e também... Com diabetes, cirrose, 30 quilos a mais, medo de tudo e sendo menor que eu a minha baixa estima. Eu era invisível, eu não me sentia vista. Acontece que o cristianismo é maior do que toda e qualquer luta. Só que já vencemos, com respeito, amor, cruz e sem nenhuma culpa. O cabelo quando começou nem ruim porque corto estava. <risos> Mas ainda do o passado, estava um cabelo futuro e a cara enfiada na palavra. A vida com Deus não é sobre não ter nenhum belo. Mas quando contamos para o problema o tamanho do seu pai, o diabo vai perder por W. Amém. Coração precisando de reforma, fechado em obras. Eu imaginava ser só mais um compromisso da igreja. Mas desde o primeiro dia que eu já fui arrebatado pelo sobrenatural do céu. Gritei amém, que assim é seja. Mas Deus usou todas, todas, as irmãs. E todo Rosa Choque. quebrar meu muro e fazer de hoje o meu presente e dessa igreja no meu lugar seguro. a E meu guarda-roupa também percebeu que alguma coisa me mudou. Cadê a camiseta xixi, xixi, xixi, GG? um moletom, as roupas masculinas? De quem que é esse vestido é? sapato de salto? Glória uh, é a ah, Deus. Já não parece que eu era quem eu sou. Sempre acreditei que eu teria uma mudança daquelas de TV, chamada Guia de Princesa. Mas o Gugu morreu, né, tinha onde um empiou e eu acabei pedindo para uma fada madrinha e sim, Jesus escutou. Como a obra era muito grande, precisou de um quarteto fantástico. E de mais todas as participantes e desde que Deus mande. Porque aqui só tem mulher imparável. Amém! Tô deixando de ser um tu. <risos> para ainda colorida ser um pouco mais afável. O que você tá vendo por fora é a menor parte do meu testemunho que na verdade foi por dentro quando eu deixei de ser um menino e aceitei que eu, a mulher tenho um lugar no um centro Amém. no meu primeiro dia eu disse que eu era a única, mas que eu não era uma mulher hoje eu entendi que quem crê permanece de pé Amém. eu estava vivendo entre duas pessoas uma anciã senhora e uma criança nerd mas a minha igreja me mostrou que é possível ser amada por completo ser na do coque defensora do proente o Espírito nos manda lembrar quem somos, que estava escri escrita e escondida lá dentro da tá, gente. E precisou de unidade muita decoração para em cada segundo esse aqui de gente, que é minha crente. Eu podia ser linda se essa ser mas para isso eu precisava entender que tinha mais para oferecer do que só tristeza. A união que foi criada nesses encontros bem cor-de-rosa me fizeram sentir especial em cada fruta do lanche <risos> e profecias poderosas. Nós somos ouro no lugar certo No furo da mão de Cristo No trono da graça no favor imerecido Que nem sempre é bem visto E é isso mesmo Existe inveja e ofensa quando tomamos posse da herança Desfrutamos do abe e entramos na presença Mas como pessoas preenchidas por completo Não tem espaço no nosso coração Para que não me afeto Amém. Aprendi que a vida é um caminho E nem sempre iremos com a mesma companhia Precisamos aceitar a poda de Cristo, porque ninguém perde o que nunca tinha. Se o Pai nos coloca como uma árvore para florescer e frutificar, é hora de decidir parar pelos outros. Se despedaçar. Precisamos entender que todos os dias são importantes. Amanhã a sua vida pode acabar. E deixamos de priorizar aquilo que a gente queria desde antes. Espere, vivendo. <risos> Que Deus já tudo providenciou. Se você ficar se desmerecendo, não vai sobrar tempo para ver as vidas que você influenciou. Aprendi a não preocupar com o que as pessoas dizem de mim. O que me importa sempre será o que Cristo vai falar sobre as escolhas que eu disse sim. Amém. É no céu, quando passarmos portões de fogo, que nós vamos ver o que realmente tem valor. Amém. Nossas obras vão queimar e não queremos falha destruída, orações nunca nem ouvidas, mas ver o ouro em seu resplendor. A gente sempre quis alguém que morresse, amor por nós. Ai, filha, amadas e favorecidas. O melhor eu te amo. Foi um grito naquela cruz em alta voz. Glória a Deus. Eu me sinto curada e ainda mais mimada. Podem continuar me chamando para ser madrinha. Eu fico muito feliz e honrada. Eu levo remédio, tiro foto, não reclamo nem sem maquiagem focada. Eu sou uma boa motorista, uma animada convidada. Se duvida, pergunta, Tainá. Verdade. <risos> Obrigada. Se quem te espera sempre alcança, é eu sei que um dia no meu sonho eu vou chegar. Deus já preparou um varão que vai misturar o Edgina, o Gabriel Guedes e o Ribamar. Eu <risos> já tô acabando, eu juro. Quando não tiverem palavras escritas, eu vou olhar pra vocês, me emocionar e sorrir. Lembrando que eu oro por cada uma, toda noite. Pelo amor do céu, unidade na Terra e conquistas que mais nada vai nos impedir. Isso é muito mais fácil se tivesse todo mundo junto tá? <risos> Para as loiras lindas, escovadas e elegantes, Sirlene, Lucilene, Ivone, Elisângela e Maísa, é. não há nesse mundo quem ache de Levante a cabeça e se não trocar. Já no caso da Minca, tá cuidado com a cadeira e levanta e anda com o carro no bairro <risos> <risos> Para as morenas maravilhosas que não são de Barretos que agora até a Eva abandonou uma trilha foi pro preto, <risos> Ellen's black and white. Mamãe amada, Elaine, Kate, Leia, Tati, Michelle, Rafa, Silvânia e Tainara. Os nossos altos e baixos não definem o nosso valor. Não existe nada que seja impossível. quando O que pedimos? Está alinhado com o Senhor. Amém. Obrigada ao meu grupo, <risos> tão paciente e excelentes ouvintes. Foi mais com terapia de grupo, encontro e veredas. Foi os jogadores da Liga da Justiça para me acender com azeite e a e, se assim como você pensa na sua alma, você é, convido a todos vocês que estão me ouvindo, você ouvindo, A mudar o seu pensamento da cabeça ao pé. Quem te fez foi Deus, lá no antes de estar dentro da sua mãe, no ventre. Cristo te amou e o espírito dele soprou, não foi para gastar tempo só com Netflix e trabalho. Para e se concentra. Sua vida vale muito mais do que disseram, Confie em Deus e vive hoje o seu presente. Meu povo, muito obrigado por tudo. No meio disso aqui, do nada, eu peguei minha mochila e saí pelo mundo. Por causa do Covid, eu fui só até o Nordeste. Já amava aquele lugar e agora piorou ainda mais. Olha que eu nem conquistei o danado carro da peste. Com isso, eu vou terminar meu cordel humilde, escrito improvisando. Porque é o que eu aprendi aqui, com essas guerreiras, é que o caminho também é aprendizado eu nunca fui de ser vergonha pode postar na dedonha, doutorado, conferência viagem sem aparência mas agora nada para essa dama que estará cercada de quem me ama como eu sou e me chama se tem uma coisa que eu quero fazer com excelência é honrar a minha mãe, a minha avó e a minha liderança e a minha descendência deixa um pretendo um lindo legado já repreender. Do meu lado, Mônica, toda doerda. <risos> eu preciso sempre me lembrar, para no meu Instagram, eu postar, de manter meu celular carregado. Obrigada pela oportunidade. Desculpe a ousadia e a alegria, que oraram demais para a assunção do Tiaguinho. Agora, insiste em orar para não ficar patitinho. a verdade é que, para cada um aqui, é Deus quem diz a sua missão. Aí dentro de vocês, padrinhos, os planos melhores que os seus, escuta o seu coração. Eu amo todos vocês E nem sei porquê Imagina Jesus então que assiste a sua vida inteira Como se fosse um programa de TV Chega de ser desesperada Mas ainda não sei se é loucura Vamos escrever uma história honrada Com a cicatriz lavada Mesmo com a vertical de baixa estatura Diante de Deus nós somos gigantes Mulheres exuberantes Que quando formos orar de pé Se levantarão os cadeirantes Amém. O que vai acontecer daqui para frente Eu não tenho nem noção mas ficaremos posicionadas com lenço, documento e uma direção. Que nós somos ouro de alto preço e faremos de tudo isso aqui não o um fim, mas o um começo. Amém. Amém. Amém. Oh,